Thank you. Por favor, José, apresente os times, por favor Do seu lado esquerdo na tela de calções azuis Vemos eles Na rota superior, Lócio 123 um, Na selva, John Tech. Na rota central, GP GP6, Vindo com seu eco E na rota inferior, Edu Marques e Lolfrost Vindo acompanhados por Barros e Leona Uma com excelente em jogadores de primeira classe Já no lado vermelho, de calções vermelhos Pelo óbvio, eles vêm na rota <risos> superior Com o Diosgão07 Com seu incrível Doutor Mundo Isur11, com a sua Diana vindo insano, 23 assim, na rota central, RC Júnior com o seu Fizz, mano brincalhão e trapaceiro esse aqui, tá? E na rota inferior, o Tali XP e o Mufi De Tristana e a Mumu. Vou mostrar a maestria na tela pra vocês Galera, aparentemente tem bastante aqui que nunca nem Jogou com campeão, mano Os caras tá tendo que improvisar <risos> tudo agora no ao vivo Fudeu, é mas vou torcer, vou torcer Cabe pro Amumu. vou torcer pro Amumu. Galera, primeira partida aí, conseguimos ver O Diosgão na moita do top ali Só dando aquela protegida, o Ecozinho Meio na tramóia, querendo fazer alguma coisinha Ele tá no meio de apenas defendendo Doutor Mundo entrando pra botar aquela ward Avançada lá no blue, gostei e ficar de olho nesse Caim aí, mano, que às vezes tem uns Caim em que gosta de começar na jungle dos outros, né? E vou arrumar as lanes aqui, porque a equipe, a, tem uma galera que tem toque, né, mano? Eu também tenho, deixa eu arrumar isso aqui. Excelente, Marquinhos. Eu, será que a equipe por mesmo. ser um campeonato e os caras saberem que tem <risos> olheiro vendo, tem todo esse tanto de gente, será que eles ficam mais nervoso e fica com medo de fazer as coisas, mano? Não, fica com, o o Linde. Linde. não fica com Olha o vídeo! Não fica com medo. Olha o bot. Olha o bot. Olha o bot. Tá sem flash, o guerreiro. Ó, o Mumuzinho é, vai ele morrer, é toda, Leona. É o Mumuzinho. Olha, olha o flash! Olha não deu auto-ataque! Meu, Meu Deus. Deus! Eles vão ganhar a troca nível 1, oh, José? Nem olha possível. o flashzinho da Tristana. Quem que foi o menino lá, minha galera? Meu Deus por pra ah, galera, só foi pra frente com o time nível 1 e não contava com a presença da torre, né? Veio o próximo no último no último patch, atualização nova, o mapa está mudando. Tem que se adaptar. Ai, meu Deus, <risos> Vai sair, vai sair negócio desse vídeo aí, mano. Esse eco aí já tá enrolado, os dois tá com a poção corrupta, já botaram tudo que tinha pra botar, mas o Fizz está sem idade, mas Vai acontecer, mas algo no mid Olha o Fizz foi pra cima, Não. ligou, é first blood. Eu falei que ia acontecer, galera. Eu já tava de olho. Primeiro abate para a equipe vermelha, José. Dados diretamente de campo, tá? Esse Fizz tem ah. 62% de rate um com o boneco. Ele é mono. Olha o Amor no fez bote. Isso. Pra cima do oh. Rolls, que tá sem uh. flecha. A Tristana oh. pulou no cangote. Vai pegar o abate. Oh. Viraram oh. na Leona também. Foi pra cima. A Tristana. Pula! acertou na cabecinha. Oh. Mas foi um abate só para a equipe, José. O Limochin. Realmente, as trocas no bot estão muito intensas. Os jogadores querem ver sangue rolando e a torcida também. Escuta atrás de mim aqui. <risos> <risos> <risos> <risos> o Olha o gank. A Leona foi pra cima, capitalizou. Conseguiu estunar a Mumu. Um Sim. batendo em cada um. A Mumu virou. Sim. Não teve êxito na bigula. A azeitona recuou. Olha o mid. <risos> e Flash ela vai e de novo. Grande. Flash ah. Ai. Flashzinho. Mais uma, mais uma aqui, eu Não lembro. Olha, olha o Amumu na bilunga, bilunga Botlane. Oh, Essa Botlane tem um awin muito forte. Mais uma. Uh, eles ah, podem matou. continuar, hein, mano. Vai pulou pra dar de o de slow. Novo. Tá dando auto-ataque. A Muzinho nas cabeçadas. Vai tentar eventual o dive. Não sei se o dive é uma boa. Vai ter <risos> curar quase que a Leone é abatido, mas não teve mortes depois, hein, Dedek? Boa play, boa play. Boa play do time <risos> vermelho. <risos> <risos> Pô, essa linha é roubada, velho, Tristan e a Mumu, mano, porque só vai pra cima, mano que Olha o tá Caim pra cobrar é, é, é. Foi pra cima do Amumu que o Procopo poxa, oh, <risos> olha o Flash não, não, não. <risos> Deitado, double kill do Amumu <risos> Acho que acabou, hein, José Oh, esse eco tá morto, não tá não, galera? Porque ele tá entrando na jungle inimiga, tá sendo fechado pelo Dr. Mundo <risos> Não, não quis pegar não. o pistolo <risos> Vai correr pra onde, meu campeão? Vai meu tacar bicho, o W! Mano. Não arrumou ele nada! Foge? Ele, ele, foge? Não, ele não quer nem trocar passiva, mano! Fugiu! fugiu. Meu não! O cara é um deus! E troca é um passiva, deus, rapaz! Queria vergonha cara! Meu Deus, galera! Mas aí alguém te pegou! Nossa, que pagar ele, ele beitou! Né? Do, do meu lado, ah, que aquilo tia... foi legal. Como é que acontece um negócio desse, rapaziada? O cara pede ajuda pro Volibir, o Volibir ajuda e o cara deixa ele sozinho, mano. Que isso, mano? absurdo. É a primeira vez em toda a Kings Cup que a gente vê números tão baixos assim. Meu <risos> Deus, explodiu, caí, mano. A Mumu, <risos> mano, tá... Tá, acho que tá confirmado, galera, a Mumu é o campeão mais roubado do Loelo, mano, porque os caras não desvia, toma tudo, é um CC que os caras fica loucos, os cara não entendem nada, Alguém não, confia mano. na virada? Alguém confia na virada? Com ah, certeza, meu querido, é, Dani, mil de ouro. Não dá, tá não dá. 8 a 0, fora o baile. Tem virada, você, não. Você, o bronzinho do chat, você, o bronzinho do chat, esse jogo tem volta? Por ser bronze, eu acho Alphys? que sempre dá pra voltar, mano. Será, Marquinhos? <risos> Se pá, mano. Olha o Fizz, o Tô, o Olha... Tô pra cobrar <risos> Jhotex, Flash, QZU. Smurf, Smurf, Smurf, Smurf, Smurf, Smurf, Smurf, Smurf. Será, galera? Por quê? Apitou o VAR, apitou o VAR, Smurf. Smurf, galera? Fiz is Smurf, is mano. Smurf, fiz Smurf. E aí, galera? Sei não, ô, ô, ô, apitou, apitou, apitou, o VAR apitou. O Olha o abubuzinho, a Bilunga pegou o tempo, vai voltar na Leona, agora a Leona. vai morrer pra Leona. torre, mas ele não tá nem aí, ele não tá nem aí, mano. Olha, a Leona foi pra cima, conseguiu Leona, dar ultimate. Vai tomar outro ataque e morrer. Uh. E tomou uma <risos> e é bombinha burf, na cabeça. É esse burf, apitou. Mandaram ele... <risos> Toma, <risos> Muito bom esse <risos> apito, velho. Mano, avisaram no chat ali que esse flash pela parede é só prata pra cima que consegue fazer, velho. É man. só prata pra cima, só prata esquisito pra cima. Esquisito ali mesmo, foi esquisito. Eu confio, 3x1, 3x1, Red, 3x1, Olha é. o Mumu. Olha o all na bot lane, a Mumu foi pra, pra cima. Muito. Nossa, a língua do... Mais um alto ataque, double kill na Trissana no Rio, continua o John Tex. 3x1 até o momento... Nossa, a Diana não toma dano, explodiu... O ultimate do Eko! Caralho, o Eko mandou bem agora, tá sem mano. mano. Não, o oh. Fista sem tá sem mano, hein. O cara tá aproveitando da falta de... Olha, Olha o TP, o Almozinho é tá tentando ir pra Isso. cima, o Doutor Mundo roubou, abate. Meu, meu amigo, amigo e analista de Zika. Muito obrigado, é um Viano, sem pela concordância. E sem clinch. Exatamente, hum. está tá abusando do seu poder. <risos> Mas o Fizz, o Fizz aí já temos que conversar, porque apitou, apitou. Eu aqui, o Fizz, ap, apitou mesmo, apitou. Galinho? O que aconteceu? Não, não, tem que conferir, apitou o negócio lá, mano? Tem que apitou. fazer. Pera aí. E... Faz vai no Fizz ou não, galera? Oh, faz... Apitou, apitou. apitou. vai ter que fazer vai nesse apitou. Fizz aí, hein, mano? Vai ter que olha fazer lá, vai em roxo. Foi pra cima, o último come time do Boni Brquezinho. Diana, comer a Diana. A Diontex foi enfiada. Protect ah. the Pink. Foi pra ah, cima ah, da ah, Diana, lutou todo mundo juntamente com o Fizz, tomou o Stun. Levantado eu, pelo eu Caim. Primeiro ah, abate no de Eco. John Dex dando ali pra cima. Olha o Fiz indo pra cima. Vai tentar! Vai tentar! Ah, tá correndo! Tá Foi eu abatido! Ai, Meu caralho, Deus! Do lado. Duas abates para cada uma das equipes, Vieno. Azul! <risos> Sem torcida, Marzão. Ele é na lista, galera. Pelo amor de Deus. Olha. Pra vermelho. cima do Volibir ainda tem o ultimate. Para não tem ultimate. Tá tentando Ai. sair com ele. O Ultimate Olha, da Leone um 3. 3. Flash do Amuguru. E... Tris... Nossa, a Tristana Ai. tá muito forte, velho. Acabou, acabou, acabou. Olha a Tristana pulando pra cima do piso. Ultimate do eco. Caralho, Mais Tristana um, um abate. Tristana pro player, mano. Sei não, hein, Isso galera, tá estranho, jogo. mano, tá, tá estranho, estranho demais, mano. Outro mundo, mas o mundo, mundo não dá um recal desde os 12 minutos Tá estranho, do partido, hein, 2020. família. Nós, lembrando que a gente vai conversar com a equipe campeã, mano, quem o chat tiver com dúvida pra gente intimar, eu irei intimar, beleza? Aralto querendo fazer planejamento pra dançar, a última luta do jogo poderia acontecer agora, Dedeck, Diana ah! ultimamente, ah! mas yeah! não adiantou, Nexus focado, yeah! yeah! vitória yeah! da equipe vermelha. Yeah! GG! No, I a know, I